beleza cambada e vamos agora para o último capítulo da série a pior história sobre linux que eu já ouvi é nossa já tem gente que deve estar tá falando nossa ainda bem que acabou né é ainda bem não porque assim talvez essa é a primeira temporada tá pô também do jeito que eu vejo aí comentários lá o artigo lá do canal tech o pessoal ainda manda essa bucha pra mim o canal tech você precisava um pouco mais de observação aí no artigo que vocês escrevem né então tá a última parte que eu quero tratar também é relacionada hardware. Que ele diz o seguinte, que o Linux consegue ser mais rápido do que o Windows 10 no Ryzen Só que isso acontece somente no Ryzen mas mais nenhum outro processador no mercado Aí ele explica que isso é porque o Linux sabe controlar, controlar melhor as threads e tal O que, que eu percebi galera, que o cara tenta passar um pano em cima da besteira que ele fala Por causa dos vídeos anteriores sobre Linux Aí ele tenta falar isso para poder passar um pano mas não deixa de ser fanboy né, de Windows para poder afirmar uma coisa dessa, né? Que é só em é, um único processador, e talvez no Threadripper, que nenhum outro processador do mercado, Linux, sobressai. Tá, a primeira pergunta que eu quero fazer, com base em que que ele conseguiu chegar a essa conclusão? Que é só no Ryzen. Porque, galera, para um cara que afirmou que não faz benchmark, se torna difícil. Segundo aspecto, é que, assim, a gente bateu um papo com os representantes da AMD e não foi isso que o Alfredo Rais afirmou. Nem na geração anterior, que é o que eu tô usando. Terceiro aspecto, é, galera. Em cima de uma única sub-arquitetura... Porque, assim, pra quem não sabe o que é subarquitetura, galera... Deixa eu explicar melhor. Pentium 4, Pentium D, Pentium M... Dual-Core, Core, Core Duo, Core 2 Duo, no Brasil fala Core 2 Duo, Core 2 Quad, uh, Core i3, 5, 7, essa linha Extreme, isso são sub dos processadores x86 da Intel. Quando a gente fala Atom 64x2, Phenom, A10, FX, Ryzen, isso são sub-arquiteturas dos processadores x86 da AMD. Quando a gente fala Bulldozer, um, Jaguar, isso já são microarquiteturas. Tá, em cima de uma única subarquitetura que Linux sobressai no mercado e nenhum outro sobressai o Windows então tá bom é, eu peguei aqui o kernel 4.14 que é o último kernel LTS eu já tinha baixado ele assim que foi lançado e descompactei ele aqui na seção Arch se você selecionar todos esses arquivos aqui tira só esse é, kconfig aqui tudo isso aqui é arquitetura. Se vocês forem notar o total, são 30 arquivos selecionados, ou seja, 30 arquiteturas. Galera, Linux bate de frente com o NetBSD no quesito arquitetura. E cada uma dessas arquiteturas possui sub-arquiteturas. E só em cima do Ryzen que ele é melhor. O resto, mais nenhum outro processador no mercado, mas nenhum outro em cima disso aqui, tudo. Ele não é melhor. A gente vê aqui... Alpha, que é um processador produzido pela DEC, que foi a mesma empresa que onde tiveram o computador, que nasceu o UNIX, o PDP-7, o PDP-11. Nós temos ARM, que nós utilizamos nos smartphones que nós usamos, no Raspberry Pi, em TV, máquina fotográfica. Temos Spark, que é produzido pela Sun Microsystems. Temos Power PC, que inclusive é o do meu Mac que eu tenho aqui, que rodava inclusive no PlayStation 3, no Xbox 360, no GameCube, no Nintendo Wii, no Wii U. Inclusive o Arm, que eu roda hoje no Switch. Temos aqui o Super raid que eu já mencionei, que é do Sega 32x, do Sega Saturn e do Dreamcast, que vai ser usado inclusive na internet das coisas. Então, assim, em cima disso aqui, tudo. Somente em cima do Ryzen, só o Ryzen, que o Linux é bom. Beleza, o que que eu fiz? Eu separei aqui, então, alguns artigos, galera, para poder mostrar isso. No próprio Geekbench, na verdade em browser.geekbench.com, eu vou deixar o link na descrição, tem aqui o teste que realizaram entre o Linux com o kernel 4.11.1 e o Windows 7, Microsoft Windows 7, tá? E eles rodaram tudo em cima de um Core 5, 2500, que seja o processador da segunda geração, de, com um clock de 3.3. E os resultados que a gente vê aqui. não é necessariamente que o Windows sobressai, não, viu? Um outro que eu separei aqui, galera, foi do site laptoping.com, onde eles fizeram o teste com Ubuntu 11.10 versus o Windows 7. E galera, olha o resultado aqui entre Firefox, entre Windows e Ubuntu. O Windows não sobressai. Isso nós estamos falando do 11.10, ou seja, outubro de 2011. Não existia Ryzen nessa época. Aqui mostrou, tá, que o Chrome foi muito melhor, mas comparado ao Chrome, Não, tinha que ser o Chrome também, pô. Tem que ser frente a frente um com o outro. No site Extreme Tech, eles pegaram um teste aqui, inclusive, do site Tom's Hardware. Também com o Ubuntu 11.10, que ele bate o Windows.7. Se vocês forem ver o Geekbench aqui, o Ubuntu sobressaiu. Onde tem aqui a opção Higher is Better. A pontuação do Ubuntu foi muito maior. Tipo lá, 8.391, enquanto que o Windows 7 foi 6.645. Novamente... Na época não existia Ryzen. No mesmo teste aqui do Tone's Hardware, o único jogo que o Windows ganhou foi o Prey. Os outros dois, ele não bateu. E mais uma coisa, eu volto a repetir, comparado a qual distribuição, galera? Porque aqui, eu separei aqui um teste do Foronix, onde fizeram teste com, de desempenho do OpenGL da Intel em 11 distribuições. E reparem que o desempenho não foi igual em nenhuma delas. Reparem só aqui os resultados, galera. Onde tem aqui o More is Better. Em questão de Frames Per Second. Nesse aqui o Clear Linux sobressaiu. No Open Arena. O Manjaro sobressaiu. Tem aqui um teste de resolução, né? O Total Frame Time. galera, eu volto a repetir, não tem como você dizer assim, o Linux só sobressai nisso, talvez em uma distribuição não, em outra sim, é difícil fazer esse tipo de afirmação. Então, galera, eu vou finalizar aqui com o seguinte galera, tipo, threads, estudo sobre threads é longo, não adianta só afirmar assim, ah, ele controla melhor threads, galera, você tem threads de hardware, threads de software, em programação tem threads, então assim, é uma dica que eu dou até estudar sobre threads, tá, que inclusive, repare isso aqui, eu vou abrir aqui o Firefox. E com o comando PID off, eu vou verificar qual o PID do Firefox. Tá, então agora eu vou dar um PS menos T maiúsculo menos P. Vou pegar o primeiro processo aqui, ó. Repare isso aqui. Isso aqui tudo são threads do Firefox. Repara ali, até a informação ali, ó. Thread 0, Thread 1, um, Thread 2, Thread 3, Thread 4, Thread 5. Eu vou fazer agora com o top, comando top que todo mundo conhece, só com a opção H maiúsculo. Repare ali em cima, ó. você tem as opções, peraí que eu dou um erro aqui. Beleza. Uh, repare aqui em cima, a opção Threads. Tem um total de 807 threads. 808 agora, mudou para 806. Por que tanta threads se o processador Ryzen, por exemplo, só tem 12? Então, galera, eu vou finalizar por aqui, tá? Então, assim, não o Linux não é bom somente no Ryzen comparado a todos os outros processadores do mercado, porque existe muito mais processadores que a gente imagina. Falando de x86, não o Windows não sobressai. E galera, para um cara afirmar que não viu a diferença entre o FX e o Ryzen na questão de desempenho, essas coisas, e para afirmar que o Pentium G4560 consegue rodar jogos em 4K, né? Tem quem puder afirmar uma coisa dessa. Então galera, eu vou deixar aqui dois vídeos na descrição tá, do PC Facts, onde ele mostra a questão de benchmark do processador Pentium G4560. Tá? Aquilo sim é um teste É isso que eu quero ver na internet Não é simplesmente só afirmação Faça, tá, tudo bem, mas com base assim, Pesquise na internet Não fica defendendo Só seja fanboy, não, porque assim a Galera fica falando muito que usuários de Linux São fanboys, mas galera ó, Fanboy existe no mundo Windows, no mundo Linux, no mundo FreeBSD No MacOS, no OpenBSD, até de Minix tem Tem fanboy de Intel Fanboy de AMD Fanboy de NVIDIA. Fanboy de Playstation. Fanboy de Xbox. Então fanboy tem de tudo. Não adianta ficar ó, argumentando assim não. não. seja fanboy. Seja analista. Se você quiser defender aquilo que você acredita. Mas pelo menos seja mais honesto. Estou finalizando por aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter transmitido algum tipo de conhecimento para vocês. Tá bom? É isso aí. Um abraço e falou.